Você se aventurar agora comigo numa trilha especial Especial mesmo, tá? E aprender a plantar pitaia Olha que coisa mais linda, essa fruta vibrante Que gente nasce de um cacto E que chama tanta atenção Só se for agora, né? Então vamos lá, partiu o Vivo Verde pra você agora a gente vai receber no Vivo Verde um cara que é um artista multitalentoso porque ele atua ele canta, ele dança ele toca vários instrumentos ele faz novela, ele faz humor e ele agora tá no comando da banda do Sobe o Som, Sobe o Som O quê? O quê? É, isso, vamos lá Está no comando da banda do Sobe o Som do Caldeirão Você sabe de quem eu tô falando, né? Lucinho Mauro Filho. Pô, já gostei que já tem trilha já na chegada, ah! entendeu? Natureza. Porque a gente sabe que você se amarra em uma. Ô querido. Fala, que sorte, gente. que privilégio. Sério. Gente, você tá lindo. Tô, tô lindo. Vamos lá. Branquinhos, assim, te um enfeitando. Né, cara, quase uma pitaia. <risos> Isso porque a gente vai falar de pitaia hoje, tá, gente? E quando você estava falando, tinha um amigo mico que estava pulando. Vocês pegaram ali atrás? Ah, os gente, miquinhos pulando? Esses assim são fofíssimos, agora precisa ver os lá de casa. Como assim? macaco prego, aquele assim, desse tamanho, que olha dentro do teu olho, quase te dá bom dia. Por mim, pode. Quando pede comida, faz assim. Gente, Especial, que né? incrível, que é coisa incrível. linda. Ah. Conhece já pelo nome? Eu não conheço pelo nome que eu não vou dar seus ousadinha. Olha, tô orgulhosa. Nós sempre moramos em apartamento. Eu sempre tive essa, essa vontade de, de morar numa casa. A Cíntia também. Então, quando as crianças ali já estavam com uns 10 anos, 11 anos, a gente começou a procurar uma casa e encontramos uma casa no meio da natureza, porque isso era fundamental. Eu sei que você gosta, além de trilha musical, <risos> Uma trilha na natureza. Só de você falar, os mosquitinhos já começaram se a. Ui, que coisa boa! Eu, eu e Cintia nos casamos numa trilha de três dias. Ah, não! É. Me conta isso. Chapada Como é que se casa diamantina. numa trilha? Você Sim. conhece alguém que pediu a mulher em casamento numa trilha? Não, a gente tá na TV Globo. V Ai, meu Deus, vamos continuar acredito. a nossa entrevista numa trilha. Então, enquanto a gente caminha aqui na trilha. Vai contando aí, como é que você pediu assim de um casamento? Pois é, nós já, nós já estávamos juntos assim há um ano e pouquinho, né? Ela já sabia do meu amor pela natureza. E aí eu cheguei e falei, é, vem cá, esse ano novo tava querendo fazer uma trilha. Olha, aí ela, poxa, vamos, vamos fazer uma trilha. Mas Porque será assim... que para testar um casamento precisa levar a pessoa? Não, trilha? não, claro que não. Mas o que acontece é que a trilha foi dura que era verão, então oh. nós pegamos chuva nos três dias da trilha. E, cara, quando a trilha acabou, eu tava completamente apaixonado. E aí, no final da trilha, a gente encontrou uma igreja, a igreja estava fechada porque era dia 31 de dezembro. Aí a gente invadiu a igreja. Não invadiu porque a igreja é a casa do povo. De Deus, a casa de Deus né? é a casa do povo, né? E a celebração do nosso casamento foi feita pela Mãe Natureza. Desculpa. Aí já é demais. Ai, que... ah, meu Deus! O que? Abelha? Não! Ó oh, o riacho! <risos> Gente, você sabe não que eu, mata, já, eu, eu tinha cinco anos eu já sentei num formigueiro. Né? Ah, mas quem Aí não teve a sua... a minha sua... avó só me olhava assim, ó. Eu tava assim. Meu ó. Deus, minha filha. Ó. Essa, Essa paixão, paixão pelo minuto. Assim... Vamos nessa. Não ah. se reprimam. <risos> <Não se repria. risos> então vamos, tá vindo... vai! <risos> <risos> <risos> Once-aranha. Meu varia. Deus, que isso. Um ser humano. Um é ser humano, graças a Deus, mas esse precisando. é especial. É. Se chama Murilo Soares. Obrigado, oh, obrigado. <risos> e ele vai te ajudar hoje. Então, <risos> todo mundo quer E após essa trilha, né? Nada como consumir uma fruta saudável como a pitaia. E linda, né? Porque não só é saudável, mas ela é tão diferente, né? É, mas eu só conhecia. Essa pitaia, essa aqui, eu nunca tinha visto. Essas são as três mais comuns no Brasil. A da polpa branca, ah, a da polpa vermelha, que na minha opinião é polpa cor-de-rosa, não é mais? Ah. E a amarela da polpa branca, considerada a mais saborosa e mais doce de todas. Ah, vamos provar, tem até v Vamos linha, provar? Jean, não, Podemos tipo... tirar o chapéu? A trilha já ah, meu Deus do céu. Eu, eu acabo a trilha mas a de Deixa a... eu colocar ali, ó. <risos> e agora vai, agora vai. <risos> Eu adoro. Eu preciso Essa. fazer um alerta, a pessoa que come a pitaia da polpa vermelha ou cor-de-rosa, ela tem tanto pigmento que do jeito que entra esse pigmento ele sai também. Eu tô achando que ela não vai falar isso. Entendi. Eu, é apenas um cocô rosa. Opa! Agora me enrolei. Eu acho que eu comi demais. Acho que eu terei esse recado amanhã. Olha, esse vestido era amarelo quando o programa começou. Não sei, não quero te botar pilha, mas... Eu preciso lembrar que ela pertence à família Cactacea, um é um cacto. O que vocês estão comendo aqui é um fruto de um cacto. É dia. E um cacto nativo aqui das Américas, principalmente da América Central e do Norte da América do Sul. Mas, obviamente, de um cacto mais robusto, mais né? Mais robusto. Porque uma pitaia desse tamanho, num cacto Ela pode chegar a pesar quase um quilo, uma pitaia. Uma bem pesada. Uma pitaia. Me tira uma dúvida. Floresce à noite? É isso mesmo? Realmente eu, Lucinho. Você está certíssimo. As flores abrem à noite, né? geralmente os morcegos adoram visitar as flores, polinizam ela e da polinização dessa flor enorme, branca, noturna, né, surgem esses frutos aqui saborosos. O ponto de partida é verificar se o vaso tem furo para escoar o excesso de água. Tá furado, agora vamos caprichar na camada de drenagem. Colocou a camada de drenagem, coloca por cima a manta. E agora nós vamos preencher com um substrato de floricultura ou terra de jardim. Não, mas antes... Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Antes de colocar toda a terra... Ah. A pitaia é uma trepadeira. Na verdade, ela é uma planta epífita. Ela cresce nas árvores como uma bromélia e uma orquídea, utilizando o outro ser como suporte. Uhum. Nesse caso, nós vamos recriar isso na, em casa, né? até num apartamento, colocando uma estaca para que ela possa trepar, para que ela possa subir. Tá? Tem que se sujar, Vai tudo? Né? Vai tudo? Vai, pode preencher até um pouco abaixo da borda do vaso. É um crossfit, gente. É um Ué, crossfit. É um crossfit. É um crossfit. <risos> foi... Eu queria ficar aqui mais três horas. Foi... A gente mandou bem. Que orgulhoso, viu? Depois de colocar a estaca, compactar o entorno para deixá-la bem firme, agora nós vamos plantar uma muda de pitaia. Existem três formas de vocês adquirirem ela. Mudas no comércio a partir de 8 reais, vocês podem semear a semente ou Através de estacas, vocês podem cortar galhos dessa pitaya ó, uma estaca, e plantar um pedacinho que ela enraiza facilmente, tá bom? Entendi. Para facilitar, nós já vamos plantar uma estaca enraizada. Você pode puxar essa muda com cuidado. Bem, tem espinhos, tá? É, Co tem como é que eu percebi? Assim que eu peguei... Como assim? <risos> Só, gente Só gente boa. Só gente boa. Aí A eu boa. abro um buraquinho pra Isso, colocar. Isso, abre um berço de plantio e planta ela encostada na estaca. Tá? E dá aquela apertadinha para deixar a muda da pitaia bem firme Agora vem o um segredo, vocês vão amarrar, fixar De maneira que ela fique próxima do mourão ó, Como eu fiz aqui ó. E agora é só aguardar ela crescer em mais ou menos um ano, um, um ano e meio Ela já vai iniciar a sua produção No caso do lucinho, como tem uma chácara se ele quiser, ele pode fazer esse plantio diretamente na terra, na no terra. jardim, até Sim. criando totens no jardim, só lembrando de adicionar areia grossa no solo argiloso para deixar Sim. eles bem soltinho, caso não tenha muita drenagem no local. Muito sol ou pouco sol? Bastante Muito. sol e molhar somente quando apresentar o solo o substrato seco, e, em média mais ou menos uma vez por semana. Tá? Adubo. Adubo, colocar? pode, pode colocar um adubo específico para frutas, hum, tá? Gente. No caso aqui, uma colher de sopa e com a ponta dos dedos, dá uma leve misturadinha. E esse adubo deve ser colocado a cada três meses, se você quer dar uma turbinada, uma bombada na sua pitaia para ela carregar de frutos, tá? Então, Lucinho, além da pitaia, você quer ajuda com mais alguma outra planta? Quero. Quero falar da minha pata de vaca, que eu tenho uma por ela e a bichinha tá doentinha. Nós compramos a casa, ela super frondosa, na piscina, e depois da chuva, ela quebrou na, na ponta. Uhum. Só que o que o cara me explicou foi o seguinte, que isso pode ter acontecido com alguém que fez uma poda e não esterilizou as ferramentas. Várias doenças causadas por fungos, bactérias, né, até vírus podem ser passados através de ferramentas contaminadas. Eu, Eu tenho aqui o filodendro, um que tá Vai. bem triste, amarelado, olha só, desanimado. A gente, então, é a gente sente, receita. né? A gente sente. Não ia pegar bem. Você pode utilizar humus de minhoca, uma xícara de humus de minhoca em um litro de água. No caso do Lúcio Mauro, como se trata de uma árvore maior, ele pode utilizar um balde mesmo lá da área de serviço. Com tá? mais água. Com mais água. Um litro de água na área de um metro quadrado na projeção da copa dela uma xícara de cinza de madeira a cinza ela é rica em potássio e o potássio ele traz a resistência para a planta contra as doenças por exemplo agora vem um produto chamado de fosfito de potássio. É um produto novo no mercado, acessível, a partir de 10, 12 reais você compra um vidrinho, rende pra caramba. Esse produto ele serve para desestressar as plantas. Eu vou colocar 1 ml por litro de água e agora é só misturar bem. Você vai regar a cada 3 meses com essa solução e ela vai voltar a brotar e vai ficar novamente verde, bonita e frondosa.